É o Guilherme, vou te deixar crazy Vou te deixar sem reação e não vai ser o Guilherme 13 Não vai dar pra reagir nem analisar Desculpa, mas nessa batalha eu não vou amaciar Eu não vou alisar, eu vou te amassar Cê vai ter que aprender como que pega pra quebrar De verdade, isso aqui é pluralidade Quando eu faço a rap é sentimento que não tem maldade Apesar da ofensa, não tem desavença Eu faço a rima boa assim que ela compensa A sua não compensa Te e meia brasa pra rir Rima do jeito que você rima fica na sua casa oh. Caramba Tem resposta do outro lado, 30 segundos para o Guilherme Guilhermão DJ Sorta oh, pra gente. nós Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Eu sou Guilherme 13, mano pode pra Mas agora nessa fita eu vou falar Porque aqui meu mano cê sabe que eu vou constar Não sou Guilherme 13, mas hoje tô louco pra espancar E isso que cê tem que entender Porque aqui cê sabe, aqui eu faço o RAP É da zona 69 na padrinha Mas com seus amigos você só faz meinha aê ah, Vacilão, é certo que aqui você tá em contradição Sabe por que meu truta, eu explico, proceder Prefiro ficar em casa do que eu vi, um encosta que nem você É isso que você tem que entender. Então agora truta, mando a cultura R.A.P. É isso que você é vacilão Você tá fudido, dentro de nós sempre temos um dragão Uou! Uou. Uou <risos> Aí, pela ordem, barulho para Guilhermão, o dragão, terminou, volta, vai DJ! Uou, uou, uou, uou, uou! uou. Cê toca tá a peita do Notório Speak, mano, pode crer! Hoje eu te amasso, você pergunta quem que atirou em você É isso que você vai ter que sacar Ideia boa, truta, sabe que eu tô pra constar Porque você sabe, mano, que você não aguenta comigo, amigo truta Por isso tá perdido, sabe por quê? Na moral eu sou, não sou dragão, mas aqui no flow sou ocidental É isso que você tem que sacar na rinha nessa track Porque aqui você não passa de um pivete Porque aqui, meu mano, você se acaba Não é Shailong, mas ele rimando, tá cheio de marra É isso que eu tenho que falar É certo que agora eu chego pra constar Porque aqui, você sabe, eu mando na moral Hoje eu te espanco e ainda vou ter a revanche com o Fractal uhum! Matar um do grupo quer matar o outro Tio, bicho, é doido. Tem resposta do outro lado 30 segundos para a Sorte Sorta DJ, cuidado hein Betinho Próximo é o C hein mano, tá chegando hein é, pediu pra acelar Pediu esse é o dragão só se for dragão da Daenerys Cê entendeu porque minha rima é fera E long não realiza seu pedido nem com as sete esferas Não adianta juntar, não vai pegar Desculpa, mas hoje eu vou te amassar Porque eu te bato e te deixo manto Você só rimaria bem ali naquele banco Cê entendeu onde isso se encaixa? Porque cê é burro e não consegue pensar fora da caixa Eu não tenho pensamento Desculpa, eu te destruo e trago entretenimento É, dragão... Solta fogo de gelo, desculpa, mas aqui pra você não tem zelo, cê entendeu que você não aguenta, vence no dragão, soltando fogo, a sua rima você esquenta. Nossa. Eita, gente. é louco, hein? Não, nem começa. Barulho para Guilherme! Barulho para frão. Terceiro round, parou, ímpar Só fora da caixa, hein, rapaziada? Passa aqui. Terceiro e decisivo round. Guilhermão na voz. Bate e volta, DJ. Aperta o play. E sorte, vamos que vamos. E mata, mata, mata, mata, mata. E mata ele. E mata ele. E mata, oh, ele. mata, mata. Ele. Oh Oh Oh, oh, oh. A rua. Eu vivo fazendo freestyle pra morador de rua. Se você não faz isso, não posso fazer nada. Você fala de quebrar, eu represento minha quebrada, força que você não pode fazer. É certo que aqui, infelizmente, você vai regressar. O ar tinha falado de fake não se corrói. A sua cara, meu mano, é fake dói. Faz rima pra morador de rua, tá bom, doutor? Pra eles eu faço evento, dou roupa um e cobertor. Oh! Você vai rimar para os caras ruins, eles dão risada da sua cara. Cê entendeu? Sua rima não compensa. Mano, aconselho, abaixa sua cabeça. Cê tá muito emocionado e muito estressado. Não é o Guilherme Teixe não tem a punchline que é pesado. Você falou que faz de graça vacilão. Eu fui no seu show. E por que de mim você é comprou cintão? Aí! As verdades, jogo na cara. Ah, assim você não manda bem. Cobrei, se então, se eu soubesse que será assim, com certeza eu cobrava 100. Uh! Não pensa nem entrar, não adianta rimar a mim, você não vai se equiparar. Esquece a nota de 100, se desanima. Você falar de 100 vendo você rimar aqui, cê é sem lima. É isso que você tem que sacar, vacilão. É certo que o 70 eu represento minha nação. Falou da nota de 100, aqui não se queixe. É nota de 100, logo eu lembrei do peixe. Então agora eu deixo você aqui na mágoa e dentro da batalha cê é um peixe fora d'água. Oh! Que isso, hein, Leon? Caralho!